Boa tarde, meu nome é Ana Maurice, eu sou do Rio de Janeiro, eu tenho um blog de viagens e eu busquei o curso do Rafael Reis. Bom, em primeiro lugar eu procurei o Rafael Reis porque é, eu conheci ele num curso de um dia no Rio de Janeiro, um curso de marketing de conteúdo, que apesar de ter sido um curso assim, super rápido, de um dia só, eu senti que o Rafael é uma pessoa assim, super honesta, que ele, ele não é a pessoa que ele vai querer te vender qualquer coisa, te enrolar. Se ele acha que que você não está fazendo não é legal, ele vai falar para você, olha, isso aí não tá não, não direito, pensa de uma outra forma. E o curso foi muito bom, é, o curso online do Rafael, agora que eu me inscrevi e fiz, foi muito bom para eu aprender a escrever e aprender a ver o que que os leitores buscam, é, não apenas a escrever só para o Google, para os mecanismos de busca, mas também para aprender a escrever para o leitor. E o Rafael ensina muito mais do que aprender a escrever. Ele ensina, dá dicas de várias ferramentas, é, ensina como você medir os seus resultados, ele dá várias planilhas para você se aprimorar... Então assim, vale a pena fazer o curso do Rafael e o Rafael é uma pessoa que te pega pela mão e te leva é, na marra mesmo. O tempo inteiro ele fala mão na massa e é isso que, que te dá força para caminhar para frente. Então é isso aí, mão na massa e vamos lá.